Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo No vídeo anterior a gente acabou entrando aqui através desse portal E de cara já demos aqui com alguém morto Alguém com o mesmo traje que o nosso Então eu acredito que nós não somos as primeiras pessoas a chegar aqui Vamos ver Tá, já tem um monstro aqui Pra cá o que que tem? Ah, mais dois daqueles monstrões como vocês podem ver, eu quase não tenho mais armamento eu usei tudo lá no o Gonarch eu vou usar essa arma aqui que é infinita Beleza, eu vou tentar usar ela por um período. Tem um caminho ali. Um pouco de munição Na verdade munição para aquele explosivo lá Para aquele lance explosivo Uma água ali De cura A gente está com 100 de vida, não vai precisar Vamos entrar aqui Vamos ver o que tem para cá Ah, caramba. Como é que a gente vai destruir isso? Ele ainda é nem afetado, cara. Bom, a gente pegou aqui um pouco de munição... Ah, mas quatro tiros, cara, eu acho que não vai ser o suficiente. Parece não ser tão agressivo quanto o outro. Tem um buraco ali. Eu acredito que eu deva ter que entrar por aquele buraco ali. Vamos ver. Vamos tentar. Bom. Entrar eu entrei. Ah, é, só tem pra cá mesmo. Vamos prosseguindo. Ah, que deu naquele lugar que a gente encontrou ele. Acho que a gente conseguiu dar um olé nele então. Tem essa caverna aqui. Tá, então a gente conseguiu dar um olé nele. Vamos ver o que, que tem pra cá. Ah, pra que que eu fui olhar ali? Droga. Vou tentar entrar ali por baixo, Óbvio que tinha que ter mais um. Pensei que poderia ser ali pra baixo Mas preferi explorar esse caminho aqui primeiro E tem um bicho ali já Pegar mais um pouco de munição Um pouco mais de colete Vamos lá, vamos entrar nesse portal aí Parece uma fábrica. O que, que é isso aqui? Ah, uma câmera pra regenerar a vida. Legal. Vamos lá. Eu sou do contra, eu vou subir por aqui. Ó. Ah, agora, pra onde eu vou? Galera, como ali tem um, um meio que sistema, ali também, ali também, eu vou por esse lado aqui, ó. Vou seguir aqui que eu acho que não tem nada. Aqui ele cai. Cai aonde? Cai num ácido. Bom, pelo menos eu acho que é o lugar certo. Galera, isso aqui quebra e tem um bicho aqui dentro. Só pra me ter certeza, eu vou quebrar isso aqui. É. Não deveria ter feito isso, eu acho, né? Isso aqui é um elevador. Opa. Não, pera vou passar direto. Eu não quero entrar naquilo ali, cara. Eu não sei o que, que é, eu não quero entrar. Ó, tá vendo? me custando caro. Economizar munição tá me custando muito caro. É, tem hora que também não dá. Caramba, não vai parar de vir esse bicho, não. Vou usar a Magnum, que é uma arma que eu quase não usei. E ela é bem potente, então não vai tantos tiros. Cara, esse bicho aqui não vai parar de vir, não. Eu vou parar de, de matar eles. tá ah, tem mais um desses bichos aqui eu vou andar bem devagar que pode ah, tem mais um aqui ó para caso eles batam nesse bicho aqui vai ser aquele bichão e eu não quero que isso aconteça então vida Despertou, um. cara. Eu vou ter que passar por ali. Tá cheio daqueles bichos. Droga. Recuperar a vida, já que o colete não dá, é pra cá? Ah, Acredito eu que sim. Vamos descer bem devagar. Beleza, pra baixo agora. Nossa. Caramba! Tá aqui em cima de mim já! Tá parecendo até pico Ah, uma máquina aqui pra recuperar a vida, graças a Deus